Bom dia, seres de luz! Sejam muito bem-vindos ao quinto dia dos 21 dias do ciclo de meditações, conectando com o Eu Superior. Vamos começar direcionando toda a atenção para a respiração. Respire de forma lenta e profunda. Inspire profundo pelo nariz. E expire bem devagar pela boca. Continue respirando dessa forma. Sentindo o seu peito se expandir a cada inspiração. E relaxe de volta a cada expiração. Agora vamos continuar a conexão com seu eu superior. Vá tomando consciência do seu eu superior, que é a sua essência. O seu corpo ativa a memória celular, percebendo essa sua conexão, reconhecendo que o seu corpo é um templo sagrado para a manifestação da sua essência. Repita mentalmente comigo. Eu me conecto ao meu eu superior. Eu me conecto ao meu eu superior através do meu coração. Eu permito que o meu eu superior se manifeste através do meu corpo. O meu eu superior se comunica comigo através do meu coração. Ampliando as minhas percepções. Meu eu superior vive dentro do meu ser. E eu me conecto com esse ser que ancora nas minhas células todas as informações de luz. Eu me abro para receber do meu eu superior. Eu me abro para receber do meu eu superior. Eu me abro para receber do meu eu superior. O meu corpo percebe essa conexão. Eu me coloco aberto para o meu corpo. E reconheço a conexão com o meu eu superior.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 Você começa a sentir esse ser essencial fluindo através de você. Você é luz e vibra uma energia linda de amor, transformando tudo em alegria, harmonia, paz e prosperidade plena. Namastê.